Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos. E eu já vou trazer aqui cinco fatos que, se não aconteceu, acontecerá muito em breve para Ares. Vamos atualizar as energias, ver como estão as coisas. Então, vamos lá. Primeiro fato, segundo fato, terceiro fato, quarto fato, e quinto fato. Ares, primeiro fato. Você tem do impulso para deixar um momento triste para trás. É como se você viesse de muito sofrimento, e não é sofrimento externo que os outros te fizeram passar. Pode até ser, mas aqui tem muito mais cobranças internas, culpas. por escolhas que você fez, com a consciência que você tinha. E as de paus é a chance de recomeçar, sem essa bagagem pesada. Você pode mudar a sua história se olhar o que aconteceu de outra forma. Tem portas abertas te aguardando. Segundo fato, finalização de um ciclo pesado. Um ciclo onde a saída estava distante, a tendência aqui é subir desse poço, não tem mais para onde descer. A carta da morte com 10 espadas é tchau para uma situação complicada que pode ser por N motivos. Inclusive também se você já vem passando por essas mudanças e em algum momento se desestabilizou. Alguns até podem ter tropeçado fisicamente como um toque do que precisa ser analisado. Mas... A mudança está acontecendo e no chão você não fica. Terceiro fato. Algumas pessoas tentando equilibrar a rotina diária para conseguir dar conta de tudo. Tudo que já faz, de tudo que pensa em fazer. E isso inclui muita dedicação e um momento mais na sua, como se algumas coisas estivessem com foco maior e outras no modo pause. Quarto fato, você querendo tomar decisões importantes, no convívio com outras pessoas, porque você sente que algo está desencaixado. É como se você estivesse vendo que para as coisas entrarem no eixo, é preciso um posicionamento, e alguns estão deixando essa história fluir, para saber no que isso vai dar, porque também tem uma questão aqui de sentimentos, de gostar, de apego. Então, você fica ali naquela de dualidade, tentando se equilibrar. E quinto fato, você andou cuidando de muitas coisas, fazendo múltiplas tarefas e ajudando muita gente, contribuindo aí para valer na sociedade. E isso fez com que você marcasse férias, se isolasse um pouquinho para recarregar as energias, fazendo aí uma pausa para descansar, cuidar de você. E pensar nos próximos planos, tá bom? Gratidão.